Eu tava aqui pensando, será que o Skook Crystal, o novo bloco da versão 1.19 do Minecraft, consegue contaminar um bioma inteiro? Vamos testar. Mano, olha isso! Olha essa caverna!